O processo logístico sempre foi acompanhado de uma grande dor e que dor é essa? As multas infelizmente, multas ocorrem quase que diariamente. E como que a Simpress pode apoiá-los nesse processo de gestão de multas? Com soluções embarcadas em equipamentos multifuncionais ou utilização de scanners para o processo de digitalização de multas, ou até mesmo importando essas multas que já estejam no formato digital. E qual que é a ideia da solução? É realizar todo o processamento, identificação, classificação e extração das principais informações, fazendo assim o seu processo de gestão de multas mais eficiente. E quais são os benefícios da utilização de uma solução de gestão de multas? O principal benefício é evitar as multas por atraso no pagamento da multa. Você também consegue identificar quem é o motorista que estava dirigindo aquele veículo naquele momento e fazer um processo de gestão de multas muito eficiente.